5 exercícios para te ajudar a emagrecer. Olá, eu sou o professor Emílio Júnior. Vem comigo, já se inscreva aí. O primeiro exercício que você vai fazer, muito fácil para te ajudar a emagrecer, é ficar com os pés paralelos à largura do seu quadril. Vai elevar ambos os braços. Vai flexionar o seu tronco, mantendo o braço esquerdo em cima, toca com o direito na perna direita. Volta à posição inicial, a mesma coisa com o braço esquerdo. Fazendo esse movimento, você vai estar flexionando o seu tronco e também atuando bem intensamente na região abdominal. Essa foi a primeira dica para te ajudar a emagrecer. Outro exercício que ajuda muito a emagrecer, é o mais simples, é o um polichinelo modificado. Presta atenção, você vai ficar com as pernas fechadas, vai dar um pequeno salto, elevar os braços, pequeno salto, fechar. Elevou, fechou, elevou, fechou, elevou, fechou. Terceira dica para te ajudar a emagrecer, são exercícios aeróbicos. É o agachamento com toque no chão, presta atenção. Vai fazer o seguinte: presta atenção, desceu, tocou no chão, esticou, desceu, tocou no chão, esticou. Vou ficar de lado para você ter uma boa visualização. Você vai flexionar suas pernas, tocar ambas as mãos no chão, esticar as pernas, esticar os braços, desceu, esticou, desceu, esticou. Vamos ao nosso quarto exercício quarto exercício é a ponte invertida. Olha só como é que você vai fazer. Essa ponte é para fortalecer bem o abdômen. Você vai colocar suas duas mãozinhas aqui atrás, mais atrás do que a largura dos seus ombros, vai elevar, esticar as pernas e ficar nessa posição. Tenta elevar o quadril e segura o máximo de tempo que você puder nesta posição para trabalhar muito. E o outro exercício, mais fácil possível. Pés paralelos à largura do quadril, elevou os braços, eleva a perna, elevou os braços, eleva a perna. Fazendo esse movimento, professor, tem uma contagem para fazer esse exercício? Não tem contagem. Só você vai saber o quanto você consegue desde o momento que tem a liberação do seu médico. Se inscreva no canal, dê esse joinha e se puder seja membro aqui do canal para ajudar ainda mais esse projeto. Até nosso próximo encontro!